E aí que eu estava bem tipo você agora. Um serzinho feliz, inocente, navegando... Feliz não, nem sempre. Um serzinho inocente, navegando pela internet para se distrair, procrastinando, talvez? Talvez. Talvez deveria ir parar de fazer isso pra fazer aquela coisa importante? Talvez. Mas depois de assistir esse vídeo. Enfim, eu navegava pela internet até que eu me deparei com esta imagem. Como eu sou poliglota, eu vou traduzir para vocês. Estou farto de gente branca. O que raios é tão engraçado sobre saladas? Depois que eu vi isso, eu percebi que eu estava incompleto. Eu nunca tinha pensado em minha posição enquanto uma pessoa branca. E minha relação em ter uma sessão de fotos com salada. Eu percebi que o mundo, o tempo todo, estava convergindo para esse momento. Esse momento na história em que eu finalmente poderei ser completo enquanto uma pessoa branca. Talvez seja essa a famigerada cultura branca de que tanto falo. <risos> Esse é o caminho certo. E hoje é o dia que eu finalmente farei as coisas certas. Peraí, eu preciso de uma salada. O que eu posso fazer? Eu não tinha nada pra fazer salada em casa. Gente, eu estou sentindo. Eu acho que eu finalmente estou sentindo. Isso aqui devia ter acontecido há muito tempo atrás. Esse momento é ideal. É assim que ela tá? Assim tá o astante? Eu estou sendo convincente? Hum, que salada deliciosa. Oh. <risos> A está com salada, eu não entendo porque que as pessoas não experimentaram isso antes <risos> Essa aqui, ela simplesmente está de boa Ela quer que você seja feliz também, você tem que comer salada também Olha, você quer a minha salada também? Olha como ela está gostosa, venha ser saudável também <risos> Tão deliciosa Venha ser saudável e branco <risos> Esse cara, ele está... Pensativo. Ele tá tipo assim, como tava comendo salada aqui, ele lembrou daquele momento da infância dele e ele tá sorrindo. <risos> Bons tempos, velhos tempos. <risos> é verdade. <risos> Não, essa. Essa mulher. A salada, ela é histérica. Vocês já ouviram piada de uma salada? É hilário. Olha só como ela ri Isso aqui é felicidade. Isso aqui é pura felicidade. Não existe uma risada mais honesta do que essa. <risos> <risos> Legal que essas fotos tudo parece que nem eu agora, né? Ninguém tá comendo a salada Só tá segurando um prato cheio Não, essa não, essa aqui está errada Você está fazendo isso errado Este não é o jeito certo Você devia estar com a salada Eu não, eu não acredito que você está Me <risos> Tanta opressão contra brancos Essa sociedade Não, essa aqui, ela só tá simplesmente Comendo, se divertindo Olha a outra aqui, ela não come Ela só coloca na boca, nunca come Olha como eu tô comendo salada Olha como eu sou salgado Eu sou muito melhor Porque eu como salada hum, Peraí, essa aqui ela tá muito boa Essa aqui, ela já parece um pouco mais Agressiva, não sei Ela é, tipo... Ela quer te forçar a comer salada Alguma coisa assim Vamos tentar Você gosta de salada? Não gosta porque que você deveria gostar? Você sabia que salada faz bem para a sua saúde eu deveria ter uma sessão de fotos com salada na mão Todas as pessoas deveriam ser pessoas brancas que comem salada E se você não é branco, o que eu vou fazer? Vou te fazer fazer white faces Até que todas as pessoas no mundo sejam pessoas brancas Que tiram foto com salada Salada. O meu alargador saiu Ai meu Deus, essa aqui é a melhor Essa aqui é a melhor Ela simplesmente tá tipo super healthy Fitness uh, Com a mãozinha assim Olha só como eu sou fitness Fazendo yoga e salada Acabei de sair da academia Olha que pose natural Eu acho que todas as pessoas Deveriam olhar Começam essa Ao mesmo tempo Deus, eu tô morrendo Perro. Então, Essa aqui, ela tá tão feliz Ela tá tão feliz Que ela tá fazendo um massive head tilt Sabe, aquelas coisas que os personagens de anime Assim, faz Ha! Ah! O que há com pessoas brancas parecendo tão felizes comendo salada? Cara, você não entende, mas no momento que você está nessa posição, é real, é real. Não tem como ser triste numa situação dessas, isso aqui cura tudo. Salada realmente tem tudo pra tornar a nossa vida mais feliz. Mas uma coisa que salada não tem, que eu tenho, são redes sociais. Eu sou Apenas Cup em todas as redes sociais, então me sigam lá, onde você vai ter Memes de salada? Não sei, talvez. <risos> Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, pra mim foi muito bom fazê-lo. Porque eu me encontrei. Eu me encontrei. Então é isso. Até mais. Ha! E não sejam saladofóbicos nas minhas redes sociais, tá bom? Porque também ninguém merece. Bem na frente da minha salada? Ah, nojentos. lost